E galera, beleza? De nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, eu tô empolgadaço, moleque, você não tem noção Hoje, 1 de abril, saiu galera, saiu! Finalmente o trailer do GTA 6, eu vou assistir aqui com vocês, beleza? Fica até o final, porque. Mano, vamos ver. Ó, seguinte, o vídeo vai ficar um pouquinho menor, um pouquinho, vai ficar pequeno. E eu vou deixar ele baixo, porque normalmente as músicas que saem trailers da Rockstar é, tem direitos autorais, então eu não quero tomar direitos autorais, vai ficar baixinho, beleza? Mas eu vou deixar o vídeo original na descrição, caso você queira assistir ele é, Sem a minha carinha linda, beleza? Então. Bora lá reagir, 2 minutos e 30, bora, ó, você pode ver, eita rapaz, Rockstar Games Presents, Rockstar North Production, GTA 6, <risos> ó, essa música, essa música aí, ó que tá tocando velho, ela tem direitos autorais aquela música do gangster lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver se tem... Caraca Caraca, que que é isso aí mano? Meu Deus Ó Brasil, Brasil, Chile Colômbia Caraca, olha o Cristo Redentor, moleque. Olha o Cristo Redentor, moleque. Brasil, Chile. Olha lá, bem-vindo a Vice City. Vice City, Liberty City. Caraca, olha essa imagem, que louco. São Fierro é muita cidade, irmão. É muita cidade. Ó. Vi um carro ali. É, eu tô tentando falar em cima, velho, pra dar, dar. Ó, o aviãozinho ali. Caraca, Chile, Brasil... É, Vice City e Liberty City, por enquanto Liberty City faz, que é a Nova York, né? É, que faz referência a Nova York Vice City faz referência a Miami Ó, oh, Alice, viu outra... Caraca, velho, olha o aviãozinho ali, mano Nossa, mano Tô empolgadaço, galera, vamos ver se sai a data Ó oh, o cara de ré ali, a polícia atrás e tal nossa, mano Caraca, tá ligado que o, o jogo da Rockstar tem muita referência de filmes, né Inclusive o Sanders Tem referência, ó, oh, caraca Aí, é o Rio de Janeiro ah, Tem uma missão lá Aqui, Nova York, ali, né Tem aquela missão que faz Referência ao Exterminador do Futuro 2 né? Que vem um caminhão atrás lá do Cara, do John Connor Caraca, deixa eu ver se tá acabando. Tá acabando, galera. Nossa, mano. Ó, tem os outros vídeos aqui. Bom! GTA 6, ali ó, PS5, Xbox X, PC. Bom, galera. Seguinte, mano. Seguinte, não me odeiem, não me odeiem, por favor. Mas hoje é dia 1 de abril. <risos> dia da mentira. Eu sei que muitos ficam bravos com esse tipo de vídeo. Eu confesso, eu confesso. Eu também ficaria... Bom, sinceramente, eu não caio nesses vídeos de trailer de GTA 6. Enquanto não sair no canalzinho oficial é, da Rockstar, né? Mas é, o único ano que eu não fiz... Vídeo reagindo a um trailer de GTA 6 foi no ano passado, galera. Que eu não fiz, mas os anos anteriores eu fiz praticamente todos os anos 2017, 2018 e 2019. É acho que nem 2020, eu não lembro. Eu fiz esses vídeos dando uma trollada aí em vocês. Como eu disse para vocês, hoje eu só faço isso no dia 1 de abril. É... Assim como você Eu quero muito, muito, muito, muito Que saia O GTA 6 Que realmente tenha o um trailer é, No futuro aí, talvez esse ano Não sei Espero que sim Mas isso aqui foi uma brincadeira, uma trollagem Como eu disse pra você, eu sempre fiz E me perdoe aí a galera Que fica muito brava Muito brava mesmo que não entende A brincadeira Quem nunca foi trollado No... Primeiro de abril, né? Por exemplo, hoje vai sair Muita gente falando, né? Brincando Ah, FIFA é... Reconhece o Mundial do Palmeiras De 51 do Palmeiras, muita gente brinca, né? Mas enfim, galera, não me não Leva a mal Espero que vocês tenham gostado Da trollagem Comenta aqui embaixo se você realmente quer muito Que saia GTA 6 E me segue No Instagram também que tá na descrição, beleza? Vou ficando por aqui, beijos Oi.